quem tá chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começando então devagarinho, vou dar aqueles recados clássicos, como sempre. Acredito que muitos de vocês já me conhecem, eu sou Marília, faço parte da equipe da Escola de Dados e eu vou ser mais uma vez anfitriã aqui nessa sessão de workshop. Espero que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo esteja aproveitando o CODA, né, que já está acabando. Espero que tenha sido uma semana produtiva para todo mundo, inspiradora. E hoje, então, agora à tarde, a gente vai ter um workshop chamado Introdução ao Pensamento Computacional com a Nina da Hora. Essa atividade, então, é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, CODA BR.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 E lembrando que para obter teu o certificado de participação no Coda BR 2020, você precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail que vocês utilizaram para fazer o cadastro no Coda. E se quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está usando a hashtag CodaBR20. E mais uma vez, vocês já devem saber disso, a gente pede que vocês enviem as perguntas pela função de perguntas e respostas aqui no Zoom. Outras interações vocês, fa vocês podem fazer ali pelo chat mesmo. E é isso, agradeço desde já a participação de todo mundo e eu vou passar a palavra agora para a Nina. Olá, galera, boa tarde, tudo bom? Bom, espero que vocês estejam bem aí. Eu sou a Nina hora, sou cientista da computação e construção. Sou divulgadora científica também, tenho alguns projetos aí, tanto para divulgar cientistas do continente africano, como o podcast Ogunier, mas também para tornar acessível a alguns conceitos da ciência da computação por meio do pensamento computacional, que é o assunto que eu vou conversar um pouco com vocês hoje, vou dar uma introduzida. É, eu espero que vocês curtem, eu espero que vocês também interajam. Então, perguntas são sempre bem-vindas ou intervenções, ou até quem quiser né, fazer alguma intervenção contribuindo com alguma sugestão ou com alguma experiência que já teve com o pensamento computacional ou algo relacionado. É, lembrando assim para vocês né, que vai ser uma um workshop é, bem bem introdutório aonde além de entender sobre o pensamento computacional e, e esse conceito também vai ser muito importante vocês perceberem como que ele se relaciona com outras áreas que não necessariamente são áreas da ciência da computação e aí eu já começo né, com essa com uma pergunta meio que provocativa, porque provocadora na verdade, porque logo que eu comecei a pesquisar o pensamento computacional e aí já vão ser quatro, na verdade cinco anos esse ano que eu estou pesquisando sobre esse assunto e estou produzindo é, trabalhos e projetos etc é que no início a galera falava muito assim pensamento computacional é algoritmo, né? Porque está muito internalizado na, na, nas pessoas, na sociedade, que ciência da computação está somente associada a algoritmos. E essa associação, vocês, eu vou falar isso aqui durante o workshop, essa associação se dá muito por conta do desenvolvimento das redes sociais, do, do impacto que as redes sociais, as mídias sociais, melhor dizendo, mídias sociais, mídias digitais, têm tem feito na sociedade, enquanto, enquanto pensadores, enquanto enfim ações que a gente toma, sendo guiadas por essas mídias digitais. E agora, durante a pandemia, durante a quarentena, né, tá mais, ainda está mais escancarado isso, porque a gente está dependendo muito de ferramentas digitais para a gente conseguir manter uma comunicação minimamente é, é tranquila, vamos dizer assim, não sei se a palavra tranquila é boa, mas enfim... Manter uma comunicação e também da gente conseguir se informar, né? Há uns 10 minutos atrás, antes de começar, eu estava tava vendo os, os últimos tweets em relação às eleições dos Estados Unidos. Enfim, tentando entender qual é o de fato o resultado. Então, é importante entender que essa relação do pensamento computacional e do algoritmo existe, mas que eles não são sinônimos. E aí eu começo a partir dessa dessa pergunta, só deixei aqui uma estrutura. É, que eu acho interessante de, de falar para vocês qual vai ser essa essa estrutura, de que a partir do pensamento computacional, eu vou estar relacionando aqui educação, a área da ciência da computação, justamente para mostrar a diferença da ciência da computação, que é a área, onde, a área que engloba o pensamento computacional, que engloba o algoritmo, enfim, que engloba é, ferramentas digitais e falar um pouco com vocês sobre cidadania digital. E aí eu vou pegar, aproveitar o gancho das redes sociais e da tecnologia em, em geral. Mas a gente tem que começar, né? Vamos começar primeiro pelo o tema, entendendo o que, que é esse conceito. Tem uma frase, né, uma fala da Diane Wing, que é uma das principais pesquisadoras na área de pensamento computacional, ela é da Cornell University, que ela diz o seguinte... É, o pensamento computacional é uma série de ferramentas, atividades mentais criadas para resolver problemas, realizar atividades e entender o comportamento humano. Né? Quando eu falo atividades mentais, comportamento humano, tem pessoas que falam assim, me perguntam: né? poxa, Nina, mas computacional e está fugindo um pouco da área da computação, entrando um pouco em neurociência, em psicologia e comportamento humano, o que, que isso interfere? Né? E aí a gente tem que entender antes de, de tudo que a tecnologia ela não é neutra e por ela não ser neutra nós temos que levar em consideração as intervenções humanas que a gente vai ter durante um processo de criação de uma tecnologia seja ela digital ou não e aqui vale eu abrir um um, um, um parênteses que eu trato tecnologia né como um artefato e não trato tecnologia como, somente como tecnologia digital porque a tecnologia digital a gente entra nessas ferramentas que a gente está usando, por exemplo, o Zoom para a gente conseguir realizar o workshop. Então, eu trato tecnologia como um artefato. A partir do momento que eu trato tecnologia como um artefato, eu tô, tô, tô, posso afirmar também que fogo é tecnologia, porque foi um artefato que no período que ele foi criado, no período que ele foi desenvolvido, ele conseguiu intervir em como a sociedade funcionava. Então, é dessa, nessa visão que eu trato a tecnologia. E quando a gente puxa para o pensamento computacional a partir dessa fala da Janet Wing, tem quatro etapas desse processo que, que conseguem é, descrever bem para gente como esse processo funciona e como que a gente pode aplicar ele no nosso dia a dia. E aí eu separei alguns né, alguns slides só para deixar as definições é, bem colocadas para vocês e não ficar só uma coisa de eu falando, então o que que anotar, etc., Fique à vontade nessa, nessas definições a decomposição que é a primeira etapa normalmente a primeira etapa ela trabalha com um, no seguinte formato né ela divide os problemas em partes menores para facilitar a resolução ou seja é uma etapa onde você vai conseguir com, com, compreender de forma individual cada um dos problemas que juntos formam o um problema só que você quer resolver ou Cada uma das mini atividades que juntas formam uma atividade só que é de fato o que você quer realizar. Então, compreendendo e também analisando esses programas separadamente, você começa a, a entender e a, e a forçar a sua mente a entender os detalhes e as problemáticas que existem no seu no, no processo de forma mais aprofundada. Você não fica com um olhar tão superficial olhando tudo de cima. Você divide justamente para você ter aquele tempo de você conseguir passar por cada uma das suas divisões. É uma etapa que demora bastante, não só pela por ser a primeira etapa, mas por conta dessa primeira análise que você faz. E, e ela ajuda justamente a aumentar essa atenção a esses detalhes, como eu já disse. Então é uma etapa que normalmente demora e é uma etapa que ela ajuda muito a já ir começando a condicionar a sua mente para o processo que você vai passar usando o pensamento computacional. Depois né, dessa etapa, você tem o reconhecimento de padrões, que já é uma etapa é, que às vezes ela é contraditória, porque tem pessoas que, dependendo da atividade ou do problema que você quer, quer, queira resolver, ela coloca reconhecimento.. De padrões depois da abstração Que é o um próximo tópico que eu vou falar com vocês Mas aqui, para explicação Eu segui o reconhecimento de padrões antes Porque faz mais sentido com os exemplos que eu vou usar O reconhecimento de padrões Ele justamente trabalha Identificando as características comuns Entre, o que você, entre os probleminhas ou as, ou as atividades Que você já separou na decomposição é, As características podem ser Características negativas ou características positivas e depois que você faz isso, você consegue entender o que você vai, de fato, investir mais tempo explorando para chegar a uma solução eficiente. E aí, essa exploração, né, essa, essa filtragem que você faz para explorar, você aproveita na abstração, que é quando você filtra e classifica os dados que vocês têm né a partir do reconhecimento facial, e aí já cria métodos, já cria mecanismos que vão conseguir separar o que é essencial e o que não é essencial. né, De acordo com o problema ou com a atividade que você quer realizar, o que de fato importa para construir a sua solução. É uma forma de organizar, é, teoricamente, uma possível solução para o problema que você quer resolver. E aí, como que você vai é, entender se essa solução, é, como que você vai testar se a solução vale ou não apenas, se ela é a correta ou não, se ela vai conseguir validar e resolver o seu problema ou não. É aí que chega o algoritmo. O algoritmo é a última etapa e é um, uma etapa onde você já passou por essas três etapas bem intensas de, de entender detalhes e, e, aprofund, e, e aprofundar isso. Então, você vai começar a trabalhar na estratégia mais conectada a executar todo o passo a passo que você foi fazendo até aqui. Então, é quando você, de fato, cria, organiza suas, as informações que você tem, a possível solução, em formato de instruções. Essas instruções podem ser diagramas, como eu coloquei aqui, um PC do código, que é uma linguagem que a gente entende, ou uma linguagem de programação, que aqui eu posso dar exemplo Python ou R. Então, dito isso, eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Eu estou vendo que está subindo algumas... Algumas mensagens, mas eu vou ver depois. E aí eu tive que pensar, gente, peraí, eu não posso ficar talvez só na teoria com vocês, eu vou até diminuir aqui. Que eu acho que fica melhor. Só um minuto. E aí eu tive que pronunciar um exemplo Para a gente conseguir entender essas etapas que eu estou dizendo no nosso dia a dia Porque o importante aqui não é vocês é, entenderem o pensamento computacional Para aplicar ele no meio digital Mas é vocês entenderem o pensamento computacional para aplicar no dia a dia de vocês E aí deixando livre que vocês podem aplicar da melhor forma né Do, Da forma que for mais benéfica para vocês E aí eu montei esse, esse, esse, essa questãozinha aqui sobre o percurso da casa ao trabalho. Eu aqui no Rio de Janeiro sou da Baixada Fluminense, então eu tenho que fazer um percurso bem bem longo assim para eu chegar na minha universidade e no meu trabalho. E aí decomposição, eu coloco aqui como a primeira etapa, e pode estar um, esquisito um pouco aqui para vocês, que deve ser atualmente a, a, a letra, mas a decomposição... Ela já é etapa que eu, como eu disse para vocês, estou dividindo tudo que eu tenho para fazer em etapas menores Eu tenho que escolher o melhor caminho, então eu estou vendo todas as opções É um momento que, por exemplo, eu abro o meu Google Maps ou qualquer outro aplicativo de mapa que eu tenha E eu vou visualizar quanto tempo eu estou levando em cada um dos transportes e vou dividir isso É um período onde eu vou entender o local para onde que eu estou indo, então eu vou separar o um momento para ver roupas, eu vou separar o um momento para eu ver minha alimentação, eu vou separar o um momento para ver transporte. Eu estou dividindo tudo em caixas separadas, mesmo que tudo isso faça parte da minha rotina do percurso da casa ao trabalho. Quando eu estou no reconhecimento de padrões, eu preciso entender os prós e contras de cada um e reconhecer o padrões em comum entre eles, dentro desses prós e contras. Então, é quando eu estou, por exemplo, vendo que se eu for de trem e de carro, vai dar no mesmo ao mesmo tempo. Então, assim, caraca, tá levando uma hora e meia, vai ser o mesmo tempo? Então, não faz sentido eu estar tá indecisa entre um e outro. Na abstração, é quando eu começo a filtrar as escolhas boas e ruins. Aí eu vou de vestido, eu vou de calça, vou de fato pegar o ônibus, porque eu vi que é a melhor opção. Eu começo a esquematizar isso, mas eu ainda não tomei nenhuma ação, não tomei nenhuma atitude. No algoritmo, eu começo a tomar as atitudes, porque é quando eu começo a passar por essas etapas. Então, assim, durante, quando a gente tiver o espaço para perguntas, se vocês quiserem que eu volte nesse slide aqui, eu volto para vocês. E aí, dito isso e entendendo um pouco sobre o entendendo o básico de pensamento computacional, a gente começa a ver que, caraca, peraí, ela falou aqui um monte de coisas, mas ela não falou a palavra ciência da computação ainda. Porque aí é quando eu tenho que entender que um está, né, um engloba o outro, mas quem engloba quem? E aí, eu trouxe esse, essa observação sobre, sobre a área da ciência da computação. E aí, eu gosto muito dessa definição do code.org, que ele diz: olha, é uma área que abrange os estudos do, dos computadores e processos algorítmicos, incluindo seus princípios, seus designs de hardware e software, seu, suas, suas aplicações e seu impacto na sociedade. Então eu estou estudando, ok, algoritmo, mas eu também estou estudando software e hardware. Mas eu também tenho que entender as, as aplicações e o impacto disso na sociedade. Então não é nenhum, não é somente um ou outro. Tudo isso está dentro da área da ciência da computação. O que acontece é que a gente tem que entender que, em determinados momentos ou pessoas que podem estar tá, né, compartilhando seu conhecimento com a gente, elas vão ter mais especializar, vão estar mais especializadas em algumas dessas áreas. Mas entender que ciência da computação não é somente programação é um passo muito importante na nossa vida, seja é, em qual nível, em qual momento a gente, a gente é, esteja, porque aí você começa a entender a, a, todas, as, todas as possibilidades que a área da ciência da computação permite que a gente, que a gente tenha, né, com as suas ferramentas. E aí, dito isso, eu, eu botei uma apresentação aqui no meio só para caso eu esquecesse de falar alguma coisa, mas é isso, eu já falei com eu sou da computação, depois vocês, eu posso deixar meu, minhas redes sociais aqui para vocês, isso não é o um, um importante agora. E aí, quando eu falo e coloco outro título do Introdução ao Pensamento Computacional, mas relacionando agora com a programação e com a educação, né? eu começo a questionar a inserção da programação em escolas ou em ambientes corporativos, ou é, enfim, ambientes educativos, como a única habilidade necessária para o jovem, para o ser humano, durante o século 21 e durante esse período que a gente está vivendo de desenvolvimento intenso da tecnologia. E com isso, antes de mais nada, eu trago essa, refer essa referência que eu acho ótima, que é o currículo da, de tecnologia e computação do CIEB, a proposta do CIEB. É, que é um currículo destinado à educação infantil Fundamental e ensino médio também E ele acaba dividindo os três eixos Que, que teoricamente eu comentei aqui com vocês rápido Mas sem, sem nomear eles Que são o eixo do pensamento computacional Que é a nossa oficina Tecnologia digital Que é normalmente o que a gente o, As ferramentas que nós utilizamos para é, Para a gente se comunicar E a cultura digital que é um dos mais complicados de entender, porque ela, a cultura digital está inserida no pensamento computacional e na tecnologia digital, porque ela diz muito sobre a interação, como a gente está interagindo dentro desses ambientes digitais, uns com os outros, usando as ferramentas que estão sendo que, que são acessíveis para gente. E aí tem qualquer entrevista que vocês vejam de educação tecnológica em revistas, etc., as pessoas sempre caem nessa frase de que aprender a programar é a habilidade do futuro, é a habilidade do futuro, é a habilidade do futuro. E eu bato na tecla que não é não basta aprender a programar, você tem que aprender a questionar a tecnologia, porque senão o que você está criando, o que você está programando, não vai fazer sentido se você não souber questionar o que você está recebendo ou o que você está criando, né não esquecendo do impacto na sociedade. E aí eu trago mais uma referência do Mitchell é, Resnick, que ele é do MIT, ele foi um dos dos, dos percursores do, de, uma, de um laboratório né, MIT que estuda educação é, educação tecnológica, que, que torna os alunos e os professores independentes em salas de aula, onde ele diz que a tecnologia deve levar o aluno a ser um pensador criativo. Ele tem que se desenvolver por meio de trabalhos coletivos, que envolvam a experimentação de novas formas de se relacionar com o mundo. Então, basicamente, o que a gente está conversando até agora. Eu gosto muito quando, quando um diretor de um grande laboratório como ele diz isso, porque é um... Opa, galera, muito legal tudo que está acontecendo, mas espera aí, eu ocupo esse lugar e eu acredito que o caminho tem que ser diferente. Porque isso consegue é, nos ajudar a continuar questionando é, essa, esse, essa problemática da programação ser é a única ou ser a maior habilidade que você precisa ter para futuro. E aí, o que o pensamento computacional tem a ver com isso? Né? Eu estou aqui... Falando um monte de coisa com vocês Mas eu quis separar alguns pontos Do pensamento computacional sobre isso né? Ele aproxima os conceitos da computação Com outras disciplinas Então aqui, eu, quando eu falo comportamento humano E, e dando o um exemplo para vocês Que mais para frente eu vou trazer um exemplo de geografia O pensamento computacional ele pode ajudar Por exemplo, na escrita de uma redação né? Qual é o processo da escrita de uma redação Se for uma redação argumentativa Por exemplo Argumentativa, mas um foco... É, que eu tenho que informar também, misturando aí os métodos jornalísticos. Quando, quando eu tenho que escrever e parar, cada um tem o seu processo, mas tem os métodos que você pode aplicar. E dentro do pensamento computacional, com a redação, você pode aplicar esse método muito durante a pesquisa, né, do assunto que você se propôs a escrever. Então, o pensamento computacional ele acaba ajudando você a ficar mais... É... A, a, a ter um padrão de, de pesquisa e de, de para explorar um pouco mais um pouco mais é, profundo porque você não vai explorar somente enfim coisas que tenham a ver com o que você pensa mas você vai explorar fora da caixinha pelo principalmente pelo processo de, de decomposição que é quando você está separando os temas ou subtemas que você quer escrever ou trabalhar também atua com o desenvolvimento de atividades práticas que analisam os problemas. Então, quando eu digo reconhecimento de padrão, que às vezes, para quem é da área da computação, por exemplo, lembra muito a aprendizagem de máquina. Ai, olha, a Netflix se reconhece quantas vezes eu assisti a ação e ela vai ficar me recomendando filmes de ação. Então, reconhecimento de padrões também é isso. Só que, no nosso caso aqui, você tem que se movimentar. Né? Você tem que entender que dependendo do contexto que você esteja Você vai fazer muito mais exploração de campo Do que você ficar sentado num laboratório lendo, lendo, lendo e, e tentando entender as informações que você tem na mão E a alfabetização digital Que, na minha visão, atualmente É uma das coisas que mais tem prejudicado a comunicação digital Entre o, o, os usuários, né? principalmente em rede social E que essa alfabetização digital ela tem a ver até pelo pelo currículo que eu compartilhei com vocês ela tem a ver com o pensamento computacional porque ela pega essa alfabetização digital quando a gente é, aprofunda nela eu estou falando de letramento digital que é a capacidade de você interpretar textos por exemplo que, que estão no, no, no formato digital a própria cultura digital, que é as, as relações e como que você se relaciona com os temas e com outras pessoas dentro de um ambiente digital. E a tecnologia e sociedade. Um exemplo de tecnologia e sociedade são as fake news digitais, que, que tomam uma proporção muito maior quando são compartilhadas em ambientes controlados digitais. Então, é interessante entender como a, o pensamento ele acaba ajudando ou... É, acaba interferindo no nosso processo de alfabetização digital, de como que a gente se entende dentro desse, desse ambiente digital. E aí o Mitchell, de novo, super referência para o pensamento computacional, assim, e para a área da computação, onde ele diz, né, essa frase da fluência digital, ela me pegou muito. Eu lembro que quando eu pesquisei, coloquei, comecei a, a associar ela nas aulas, a colocá-la nas aulas, a gente estava vivendo um, um, o início da pandemia, o início do, do, do, do, desse período remoto que nós estamos. E estava um caos nas redes sociais não que não esteja agora, agora também continua mas estava um caos nas mídias sociais de, das pessoas não entendendo, não conseguindo é, ter uma comunicação minimamente ali, não tinha o um mínimo de, de, de comunicação porque estava tendo um conflito de pessoas que já estão acostumadas com essas redes e pessoas que estão entrando e pessoas que estão ali entre um e outro, porque usa de vez em quando, usa para trabalho, etc. Então, ele dizer que a fluência digital não é só uma habilidade de, de usar o computador para conversar e navegar na internet é muito importante, porque projetar, criar inventar novas mídias é talvez seja agora uma, um dos maiores gargalos que a gente esteja tendo para conseguir lidar com a vida no, no formato digital. E, e aí, depois né, que eu trago essa, essa questão da fluência, a gente começa a entrar para a cidadania digital. Né? É, o que é ser um cidadão digital, mas também o que é ser um cidadão. Né? Se a gente for para pensar, tem gente que nem sabe o que é ser um cidadão, porque para ela não faz sentido saber nesse momento o que é ser um cidadão, porque ou porque na visão dela ela já é um cidadão, mas ela não sabe definir o que é um cidadão. E quando a gente fala de cidadania digital, o CIEB tem também uma definição que é muito interessante, que é o uso responsável da tecnologia pelas pessoas e contribui para o uso adequado das inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor. Né? Então, a gente talvez eu vou eu vou continuar dando os exemplos da mídias sociais, porque depois eu vou ter que dar um exemplo diferente mas dentro das mídias sociais mesmo, será que a gente tem um uso responsável conosco e com as outras pessoas que possam gerar questionamentos, que possam vir a ser inovações tecnológicas que surjam, que vão surgir em algum momento? Não sei, acho que é uma auto que tem que ser feita, né? e, e neste ano, né, de fevereiro para cá, mais de 50, 150 minutos foram gastos nas redes sociais. Isso foi uma pesquisa da Globo globo Web Index que saiu. A gente está em em outubro. Ela saiu em julho, julho agosto mais ou menos. Então assim mais 150 minutos de gasto nas redes sociais. E gastos com o quê? Como que está sendo esse gasto? Ah, é. é o Twitter. Que eu vou trazer o exemplo do Twitter como essa plataforma que está interferindo muito nas nossas nas nossas vivências, nas nossas comunicações. O próprio Twitter deixou de ser há muito tempo, né? mas agora eles estão se posicionando não só como um microblog, mas estão se posicionando como uma plataforma que você possa gerar mudanças na sociedade. E como que a gente percebe isso? As hashtags que foram usadas, sendo criadas pelo, pelo Twitter para manifestar é, o apoio às manifestações contra o governo durante as marcas de 2 milhões infectados pelo Covid-19, que isso foi em julho que a gente atingiu isso. A, as medidas do, do STF que começaram a proibir a entrada de caberões e, e, e nas favelas né? durante essa pandemia, essa essa hashtag da, ADP, da AD, ADPF das favelas fez com que as pessoas conseguissem mapear e entender o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Porque às vezes fica uma coisa muito local E a gente não consegue ter essa visão nacional Então o Twitter começou a interferir nessas, nessas Nessas comunicações Que a gente normalmente tem no nosso dia a dia Porque eles começaram a se posicionar Mesmo que de forma bem leve Em como que eles podem apoiar Pelo menos subindo as hashtags né? Que são importantes para a sociedade E também teve a pele da fake news Que, que rodou foi, Essa hashtag Ela não rodou só para Para comunicar que isso estava acontecendo, mas rodou com as pessoas explicando o que é fake news, explicando o que é uma PL. Então, tem pessoas que não estão no, na, no meio é, do direito que começaram a entender algumas, alguns significados. Né? E eu considero isso muito, muito importante, porque é isso, é você entender, começar a, a entender significados para você começar a questionar processos. E aí você entende como que pode ser, como que deve ser o seu processo. E quando eu relaciono isso com o pensamento computacional com a cidadania digital, tem esses pontos da capacidade analítica e investigativa para você chegar a uma decisão que envolva natureza, sociedade, ciência, tecnologia, etc. A capacidade da comunicação para você ouvir, interpretar expressar diferentes pontos de vista. E esse, essa expressão, né, esse se expressar, né, como você se expressa, Vai interferir como as pessoas vão te ouvir, como elas vão te interpretar E no meio digital, a gente já sabe que é um pouco complicado Principalmente quando, são, quando é texto né A imaginação para você se colocar no lugar do outro Compreendendo concepções, argumentos e pontos de vista diferentes dos seus Consensibilidade sem preconceitos e aí eu estou trazendo da parte do comportamento humano Essa introdução pode parecer viagem Mas quando a gente começa a internalizar esse processo do pensamento computacional e ao, E ao ler mais sobre, a praticar, você realmente percebe a mudança que, que acontece quando você tem que interagir é, com as outras pessoas. E aí eu trago uma frase do Milton Santos, é, que foi, é um dos maiores geógrafos brasileiros, foi, na verdade, um dos maiores geógrafos brasileiros e cientista, é, e, e quando ele diz, uma, essa frase para mim é super pontual, que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas conseguem identificar o que os separa e o que e o, não o, o que os une. Né? Então pensando aqui no reconhecimento de padrão, somente eu vou perceber eu vou vamos dar valor somente ao que é negativo ou diferente e não ao que é parecido com a gente. Então é, é um contraponto muito interessante ao, ao à etapa do, do reconhecimento de padrões. E, enfim, aqui eu vou estar trazendo muito esse lado da, da, da segurança nas redes, que eu acredito que seja um assunto importante de se abordar e deixando assim bem bem destacado, né? Porque a gente usa muito todas essas redes ou quase todas essas redes que estão aqui, né? E deixando essas perguntas que não vão ser respondidas por mim, mas sim por vocês, porque são para reflexões, onde a gente pensa a segurança da informação, a segurança digital... Para além do nosso umbigo, a gente tem que pensar assim Cara, espera aí, mas eu estou reclamando que, que meu Facebook foi invadido E que o Facebook deveria ter o mínimo de cuidado com os dados das pessoas Mas quem sou eu nessa rede? O que, que eu consumo? Onde que eu, onde que eu estou me enfiando nessa rede do Facebook para eu chegar para chegar a esse nível de ataque? O que está me consumindo dentro dessa rede social? O que sabem sobre nós? O que não sabe? O que eu permito que saibam sobre mim? Qual é o impacto disso na minha vida, qual é o impacto disso de forma coletiva? Então são perguntas que, para a gente refletir, e aí cada um na sua casa, é óbvio, é, sobre como que a gente também, como que essas perguntas podem nos ajudar a nos posicionarmos dentro dessas redes, dentro dessas mídias. E eu estou focando muito em mídia porque, não só pela pandemia que nós estamos vivendo, em outro contexto, mas também porque a gente está percebendo, eu espero, que essas redes sociais, essas mídias sociais, elas não podem ser tratadas somente como mídias sociais, elas estão interferindo na cidadania digital, então elas estão fazendo parte dessa construção, sim. E aí, quando eu digo isso, né, tenho esse artigo do Tarcísio, que é um dos pesquisadores que eu mais admiro também, que é sobre racismo algorítmico em plataformas digitais que... É uma pauta que está sendo levantada e que muitas pessoas é, ainda têm dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, teve uma. Agora, fazer um jabá aqui: teve um, uma, uma live com a, com a Gabi Queiroz, de Queiroz, que eu participei essa semana. Então, vocês podem procurar a live de falar. A gente conversou muito sobre isso, sobre como mitigar, como investigar é, vieses em algoritmos com, a partir, é, usando é, softwares. É open source, né? Então, softwares gratuitos. Então, acho que quem tiver maiores dúvidas sobre isso, super recomendo vocês assistirem essa, essa aula que a Gabi deu e que eu tive o prazer de participar, que também fez parte aí do, do CODA. A gente teve esse caso da estudante do colégio particular da Zona Sul, que foi vítima de racismo né? Durante, usando uma rede social. Essa rede social, eu posso dar um spoiler, que foi o WhatsApp. Né? E, o, o, e qual é a interferência hoje porque quando foi pensado que os dados, os nossos, as nossas informações serem informações públicas, né? o governo poderia publicar algumas coisas nossas, hoje o contexto disso está trazendo muitos problemas. Então assim, o que são esses bancos de dados públicos? O que são, O que é você ter bancos de dados públicos hoje no contexto de uma mídia social? E todas essas perguntas e esses exemplos que eu estou jogando para vocês fazem parte do, do, do processo do, do pensamento computacional de ajudar a gente a refletir sobre isso e usar ferramentas computacionais para tentar resolver. Mas não é só usar ferramentas computacionais, sempre alinhando elas com ferramentas mentais e ferramentas de outras áreas. E aí teve um, tem um conceito que cresceu muito durante essa, essa pandemia, que foi a telemedicina. Então, imagine como que tá, deve estar sendo para os profissionais de saúde mudarem a forma que eles aprenderam, o processo que eles aprenderam de cuidado com o outro, para esse cuidado agora ser remoto e ser... E ser intermediado por uma das mídias sociais Que estão disponíveis Por uma das redes sociais que estão disponíveis Então é uma mudança de paradigma Muito, muito grande E aí eu finalizo com uma pergunta super fácil é, Certeza que vocês vão Conseguir responder aí Rápido, que qual a é o nosso papel na era digital? É, eu falar de processamento computacional, eu falar aqui de algoritmos Eu falar desses, desses temas com vocês Todos acabam partindo para o mesmo lugar e, e colocando a gente no mesmo lugar. Qual é o nosso papel na era digital, independente do, do, do meu nível de conhecimento sobre essas ferramentas e esses conceitos que eu disse para vocês hoje? Porque a gente tem um papel, cada um tem um papel, e a gente precisa entender qual é o nosso papel e como que a gente pode intervir a partir desse papel que a gente desempenha. Então, de slides e de teorias, é isso que eu queria apresentar para vocês. E agora eu já vi que tem perguntas e, e intervenções aqui e eu vou ficar super feliz de, de trocar com vocês agora essa ideia. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para eu conseguir visualizar também. E, e aí partindo agora para as perguntas e vou ler os slides aqui. Mas muito obrigada, galera, pela atenção. Nina, obrigada. Sim, a gente já tem algumas Algumas intervenções, acho que a tua, as tuas falas sempre despertam muita reflexão mesmo O pessoal fez alguns comentários no chat, tem perguntas também Até já pegando esse gancho de reflexão Deixa eu ver aqui, quem comentou, a Marina comentou assim Antes você falava sobre qual é o nosso papel, o papel da cidadania digital E da alfabetização também, né como, como a gente utiliza sites, como a gente utiliza sites de rede social também e aí ela comentou sobre a dificuldade que as pessoas tiveram com o auxílio emergencial, né, eu acho que se partiu do pressuposto que todo mundo tem internet, né, que já começa por aí, assim, que todo mundo, internet é um negócio super acessível em todos os cantos do Brasil, né, porque se bateu muito em cima, ah, não, se, se possível, não se dirigam até as agências físicas, façam tudo pela internet, né, então... Se partiu disso, assim, que todo mundo tem acesso, como se fosse algo muito dado, né? Sendo que, enfim, muitos acessos ocorrem pelo celular e ainda assim tem a limitação de dados, né? De pacotes, não é todo mundo que tem Wi-Fi em casa. Uh, e, e a própria questão de saber como usar o aplicativo, como fazer o um cadastro, é, gerou muitas dúvidas, né? Então, se, se você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, sobre esse, sobre outros casos, né? que eu acho que vale a pena comentar que tem tudo a ver com isso, né? Sobre o nosso papel e também o papel das empresas né? nesse cenário. Sim, achei uma ótima uma ótima intervenção de tema para a gente comentar. Eu tive é, a oportunidade de estar perto durante um período aí, bem o período inicial do dessa, dessa organização mal feita da Caixa Conselho Emergencial, por conta de um projeto que eu participei. E aí eu tive que dar algumas oficinas sobre como que você acessava e como que você se cadastrava para você ter acesso ao auxílio emergencial, como se cadastrava no aplicativo. E é muito é muito complexo, na verdade, é, é, e é, até um certo ponto é muito triste ver quanto que a gente não avançou na educação e na educação tecnológica em 2020. né? E como que isso está interferindo negativamente na vida das pessoas nesse momento porque muitas pessoas que eu estava é, ajudando durante as oficinas, elas não tinham acesso à, à internet para elas conseguirem ter sinal no celular para fazer isso. E muitas, muitas pessoas tinham somente o celular para fazer esse cadastro e para... E e, enfim, era o celular que era a ferramenta digital dela, a ferramenta, o, o hardware dela para fazer esse tipo de coisa e muitos desses celulares eles nem nem tinham o suporte necessário para você realizar aquilo naquele momento então isso naquele momento então o que eu percebo muito é, no Brasil infelizmente é que quando a gente quando eles estão trazendo o um avanço tecnológico é um avanço tecnológico direcionado é, é um avanço tecnológico com com com cara com, com direcionado para para um grupo de pessoas e normalmente esse grupo de pessoas são as pessoas que tiveram acessos, privilégios ao longo da vida que permitem que elas tenham um pensamento diferenciado no sentido de que né não não rebaixando uma outra mas no sentido de que elas vão conseguir entender a, o que essa tecnologia está propondo e dito isso também uma, um outro lado disso é como a própria caixa se organizou né as informações não não, é, não eram é, organizadas, né? Tinha, tiveram muitos problemas de, de CPFs que estavam dando como já cadastrados, muitos problemas de CPFs que não tinham acesso e não tinham direito de. de segundo o sistema da Caixa, né? não tinham direito de receber o auxílio, mas eles tinham direito sim por direito de receber o auxílio. Então, eu lidei por um tempo, por mais ou menos ali um mês e meio, dois meses, com essa problemática da Caixa. Então, o que eu posso dizer para vocês é que decorre muito da, da, da educação do sistema educacional brasileiro, mas também decorre muito dessa pressa do, de, de algumas organizações de avançar com uma tecnologia sem entender o contexto brasileiro de inserção disso. E sempre trazendo um contexto que não faz parte da nossa cultura. Então, eu, eu acho que a gente visualizar e observar exemplos de fora é, são válidos, né? ajuda a gente a questionar, enfim, a movimentar nossa mente. Só que a gente tentar aplicar tecnologias que funcionaram, sei lá, na Suíça, no Brasil, contexto sem entender o contexto brasileiro, é acaba sendo muito mais prejudicial do que algo que beneficia a beneficia a população. Exatamente. Até a Marina comentou depois, né, que, que muitos compartilhavam celular, né, um celular por família. Então, é, acho que é essa a pergunta mesmo, né, cidadania digital para quem? Acaba sendo para um número muito restrito de pessoas, né? Muitas vezes. E é, eu acho que esse também é um, é um pouco... Tem, eu sei que tem jornalistas aqui, né? Que é um pouco do nosso papel como jornalista também de acionar algumas coisas, né? Uh, por exemplo, uh, nessa pandemia, né? Todo mundo também uh, meio que encarou como dado. Não, então, se não tem aula presencial, tem todo mundo pega o seu computador e faz de casa, né, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, como se todo mundo tivesse o seu computador pessoal, a sua rede banda larga infinita para acessar as aulas, né, e assim, tem várias pessoas próximas, que são professores que eu conheço, que fizeram um grande esforço para tentar atingir o maior número de alunos, especialmente a universidade pública, né, que é uma, que, que é outra realidade, assim, completamente, então tudo precisou ser muito bem pensado, né, até mesmo o conteúdo, não, então eu vou fazer esse conteúdo em áudio, porque provavelmente vai ser mais fácil de a pessoa ter acesso do que precisar ficar ali no streaming ou baixando mil vídeos, né, então isso precisou se pensar muito, assim, mas acho que num primeiro momento, tu, não, vamos, vamos fazer pela internet tudo isso, né, assim, como se fosse muito fácil. E tem algumas iniciativas, assim, no Brasil, por exemplo, falando de, de educação, né, de sala de aula, que uh, municípios que transmitiram aulas via rádio para os seus alunos, porque, querendo ou não, rádio é uma tecnologia barata, é né, que, enfim, é muito mais fácil comprar um qualquer aparelhinho de rádio, né, e pega em quase todos os lugares, né, então, assim, é uma foi uma alternativa talvez muito mais acessível mesmo do que considerar que todas as pessoas tivessem, tivessem isso, né, então... Uh, a a Mariana fez um, um comentário ali, ela disse que é despachante, que muitos clientes não sabem o que é um PDF, e a gente fala assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Assim, é, com aquela naturalidade, né? Então, então é super complicado mesmo. Uh, eu vou te fazer aqui algumas outras perguntas, uh, Nina, que estão surgindo. E assim, eu acho que uma delas, talvez, dê para vo voltar ali naquele slide... Você fala da decomposição e daqueles quatro passos. A Isabela perguntou assim, né? Se os passos anteriores até chegar no algoritmo seria algum tipo de caminho feito por inteligência artificial? Eu confesso que eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas acho que ela estava falando dessas etapas aí. Assim, talvez o que que é o, o que que é o anterior às etapas, né? Alguma coisa nesse sentido, não. talvez. Sim, eu acho que uma coisa que, que tem que é, entender do pensamento computacional, que ele vem antes do algoritmo e que inteligência artificial são algoritmos. É, sendo bem, assim, objetiva na definição do, da inteligência artificial, porque às vezes as pessoas colocam como algo que é maior do que é, na verdade. E isso é muito culpa também da mídia e muito culpa da forma que as informações são, são veiculadas em relação à inteligência artificial, porque é uma tecnologia que está aí desde 1970, mais ou menos, ou até um pouco antes disso, e que elas são, são algoritmos que, que a partir de uma, uma base de dados que você tem disponível, ele vai conseguir entender as tomadas de decisões que ele vai realizar. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da robô que está conversando com alguém, o robô, ele vive e consegue se movimentar sem inteligência artificial, porque robô é máquina. E máquina, ela depende de outras, de outras ações que podem ser tomadas para elas funcionarem. Né? Carrinho de controle remoto é uma máquina, é um robô, por exemplo. Agora, inteligência artificial já está muito mais no campo do raciocínio lógico dos algoritmos. O pensamento computacional, ela vem antes disso tudo, porque ele, ele é um formato, ele é um método para você é, criar um processo, entender um processo de uma tecnologia. Ele não é um método fechado em inteligência artificial, ou fechado com algoritmos, ou fechado... Não, ele é um método que você vai relacionar ele com outras áreas. Quando você já traz isso da inteligência artificial, é, é, mostra como é, é complicado entender que a inteligência artificial e o, os algoritmos eles estão relacionados. E que a inteligência artificial ela não surgiu por conta do algoritmo. A inteligência artificial ela surgiu por um, por um, um questionamento e, e por intervenções da pesquisa tentando entender como que a gente é, conseguiria criar é, formas mais rápidas de resolver problemas e de raciocinar o problema, né? Porque o, o, a inteligência artificial, por exemplo, de um, de um sistema de voz de banco, que muitos bancos estão usando hoje, que você entra no aplicativo, clica no... no, no no microfone fala assim, quero saber o meu saldo, automaticamente ele te retorna, é um processo muito mais rápido em relação a custo de tempo do que você ligar para a gente para você saber seu saldo, do que você, às vezes, entrar no aplicativo para saber seu saldo, e, e etc. Então, é pensar que a inteligência artificial está muito no campo é, da multidisciplinaridade e que os objetivos dela deveriam ser objetivos de dar suporte ações ou atividades que o ser humano Não consegue realizar de forma mais rápida E aí, quando a gente faz essa essa, essa né, Diferenciação entre um e outro A gente entende que existe uma conexão Mas que existe um campo Que vem anterior, que é o campo do raciocínio Do processo E não o campo de colocar a mão né, Que aí começa a partir Do algoritmo, da última etapa E não no processo da gente colocar A mão na massa para fazer alguma coisa Então é só uma essa diferença do porquê que, quando você relaciona isso com a inteligência artificial, tem alguns detalhes que vêm antes, mas que o pensamento computacional vem antes disso tudo, dessas tecnologias né, que a gente está acostumado aí agora a ouvir e, e a utilizar. Acho que, para emendar um pouco nessa resposta, espero que tenha ficado claro aí para o pessoal, eu acho que, Nina, a gente poderia falar um pouco. Uh, um, não, não, não queria usar a palavra medo assim, Mas um, talvez, dos receios um, um dos obstáculos que o pessoal Do jornalismo encontra uh, é, é justamente a programação Assim, ah, por onde eu começo? Oh, é a Cacau <risos> uh, eu, por é, onde... claro. é, é a Cacau, Cacau é, é, é, uma cacho... é a cachorrinha Que a Nina tem ela, ela, não sei, ela aparece Ela aparece de <risos> vez em quando mas... <risos> É Uh, e assim, eu queria saber como os jornalistas, enfim, poderiam estimular e se você acha que, assim, em que medida é importante estimular o pensamento computacional antes de ir para a técnica, porque o que me parece que, que acontece, assim, conversando com colegas, participando dos cursos, enfim, é tentar resolver tudo na técnica, bom, mas então eu preciso extrair isso aqui e aí chega na hora de fazer, assim, começa a aprender umas linhas de código e pensa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, na verdade, porque aí quando a gente precisa escrever e não é só clicar em algum lugar para dar os comandos, aí a gente vê que faltou alguma coisa, que faltou compreender o processo, então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de entender isso, né, de dar esse passo atrás, às vezes, e não achar que tudo se resolve só na técnica, né, mas que a gente precisa... E, além disso, e também se puder sugerir formas de quebrar um pouco esse receio né de, de transpor esse obstáculo, acho que seria bem interessante. Sim. É, eu acho que tem uma coisa que é muito ligada à nossa sociedade atual, que é ter respostas rápidas sobre problemas complexos. E achar que a tecnologia vai dar essas respostas rápidas sobre os problemas complexos. É, e, e muito nessa, nessa linha do jornalismo, que está sofrendo intervenções é, que eu diria até intervenções muito pesadas por conta da tecnologia De que vocês se veem também numa situação onde vocês precisam informar e, às vezes né, dar aquela notícia E ao mesmo tempo tratar dessa notícia antes Então o tratamento dos dados Só que aí é, vocês se deparam com vários métodos computacionais Que as, que aí eu faço a minha culpa para o lado de cá Que a gente na computação já coloca também como como que, como se esses métodos fossem resolver todos os problemas. Então, quando você quando eu estou falando de algoritmo aqui e estou apresentando um método como pensamento computacional, é justamente uma forma de, antes de, você, antes de a gente sentar e tentar analisar os dados e a base que a gente tem para gerar uma informação, é, eu entender é, da onde está vindo essa, essa base, por que, que é essa base, por que, que essas informações estão sendo feitas vindas dessa forma, qual é o padrão dessa base, mas não é o padrão da base é, ah, es, é, como que eu posso relacionar com, com normalmente como, se, como a gente, como faz no, como fazem na análise de dados mas não é um padrão da base do tipo assim começa com letra maiúscula a, a, tem todos os UFs em, em ordem alfabética, não é esse padrão que o pensamento computacional quer estimular é um padrão de você entender por que que a base de dados do Rio Grande do Sul é tem mais pessoas é, de classe média do que, as, do que a base de dados que está vindo do Salvador. É, é esse padrão que às vezes a gente deixa esse padrão para análise. E aí acaba se acostumando com os métodos por trás e que conseguem fazer isso e deixa tudo mais... E aí você gera coisas muito mais rápidas e coisas muito mais é, técnicas. E aí... Ficando muito nessa parte técnica, você acaba reproduzindo falas e noticiando com termos Que são termos que não são acessíveis para todas as pessoas Então, por exemplo, o próprio termo fake news, que são notícias falsas Teve um período que as pessoas queriam chamar de outras coisas Porque na hora que a gente tinha que falar que estava rolando fake news em relação aos remédios e à saúde Durante o início da Covid, se eu falasse com a minha avó sobre fake news A minha avó ia para mim e falar assim, eu não sei o que é isso por mais que ela entenda que a, os remédios não iam gerar o efeito que estava sendo afirmado de forma errada, só que ela não vai entender se eu falar fake news. Né? Então, está tendo um, um, um, um, um abismo entre a gente conseguir compreender esse processo e tornar a linguagem mais acessível, porque a gente também não está tendo tempo de gerar essa linguagem mais acessível. E aí a importância da divulgação científica por trás que pode ajudar na hora que tem que informar e tem que compartilhar essas determinadas notícias sem usar termos. Eu acho que indo muito por esse lado, da, da trazendo um pouco dessa, dessa questão das ciências humanas, que eu estava lendo aqui a pergunta do Dreyf, que tem a ver com o que você está falando. Quando a gente fala é, de conhecimento para apoiar esse desenvolvimento crítico e pensamento crítico, não é só um conhecimento que você vai encontrar em livros. né? O próprio pensamento computacional é muito mais prático do que do que leitura, porque você precisa praticar esse processo, você precisa questionar esses processos que estão sendo colocados para vocês. E muito e muito da, da, da, da pesquisa científica ela foi é, oriunda da, da, da, da filosofia, das ciências sociais e ciências humanas. E que isso está se perdendo por conta dos métodos computacionais que estão interferindo nessa, nessa construção. Então, a gente tem deixado muita, é, muitas, muitas, é, perguntas, muitas respostas sendo dadas por métodos computacionais, acreditando que é isso. No final das contas, eu vou, vou, vou aplicar esse método, ele vai me ajudar na sua tomada de decisão. E, às vezes, esse método está influenciando você e direcionando você para uma tomada de decisão errada mas é porque você está se baseando no método. E uma forma de fugir disso, além do, do, do pensamento computacional, é muito a prática contrária do que se aplica quando a gente está aprendendo a programar, quando a gente está nesse, nesse momento de informar e também fazer... É, de, e, e criar essas notícias, né? Eu entendo que nas mídias tradicionais foi se perdendo um lugar para o jornalismo. O jornalismo tradicional tem perdido um espaço que é um espaço que está nas redes sociais das notícias rápidas. E aí eu volto para o primeiro ponto que eu trouxe. É uma coisa geracional, é uma coisa do momento, de que a gente tem que ter notícias rápidas. A computação, o desenvolvimento tecnológico, colocou na nossa mente, intencionalmente, que tudo é gerado de forma rápida. Até quando eu falo que a inteligência artificial está tá aí para é, ajudar a gente a, a realizar tarefas de forma mais, mais rápida, eu tô, eu, aí eu estou afirmando isso que eu, mesmo que eu estou dizendo, que é um problema. Porque quando eu falo isso, e quando a gente afirma isso, e quando a gente começa a acreditar nisso, a gente começa a forçar todas as outras áreas a serem rápidas também. E aí perde um momento importantíssimo, que é a verificação de, do que a gente está compartilhando e noticiando, e informando E gerando de dados E essa verificação, muitas vezes Não pode ser deixada Para, para métodos é, tradicionais Da computação E aí, quando quando você entra em Probleminhas também sobre entendimento de termos né Tem muito material, gente Que são materiais que são Criados com um objetivo Mas que eles não sempre, nem sempre são falados né Qual é o objetivo? Para poder vender mais E para poder ser ser abraçado por mais pessoas e mais pessoas utilizarem. Então, eu estou vendo uma pergunta aqui do software é algoritmo. software não é algoritmo, né? algoritmo é um processo, é um processo que você pode escrever ele é, na linguagem humana ou no, numa linguagem de programação, mas ele é um, é um processo. Eu estou executando alguma coisa, eu posso falar da forma que quiser. Um software, necessariamente, eu preciso de uma linguagem de programação, eu preciso estar usando um computador, eu preciso estar no ambiente digital para isso. Então, essas diferenciações são importantes, porque na hora que você está, como, como a pessoa que tem a notícia e está compartilhando, muitas vezes, para você conseguir a atenção do usuário, e na computação fazem muito isso também, você diz as palavras e os termos mais bombásticos e que vai chocar as pessoas. Só que eu acho que é um problema enorme querer chocar e não querer fazer com que elas questionem infelizmente, a gente tem encontrado essa problemática da informação no Brasil muito por conta da interferência que as redes sociais têm feito. Né? Todo mundo pode opinar sobre tudo? Correto, a gente está aí para a democracia. Beleza. Só que nem tudo que está todo mundo opinando, ou que um grupo está opinando, é válido e é correto. E aí a gente está perdendo esse senso da validação, porque tem que ser tudo muito rápido. E aí a gente entra num questionamento e acaba... É, questionando O lado errado Então eu não acho que seja um, um, um erro Somente de, de, da parte do jornalismo Essa problemática dos métodos Porque é isso A gente a gente está vivendo um momento Onde isso está acontecendo em tempo real E jornalismo, o jornalismo Está passando por esse processo E está tendo que aprender como que ele vai se colocar Como que ele vai se posicionar E às vezes o ambiente mais seguro É o ambiente que tem os métodos computacionais Legal, Nina. Já contemplou a pergunta da Beatriz, né, que perguntava ali se software é algoritmo e também o Dreyf que estava falando de repertórios, né, de ciências humanas e sociais, que quais seriam os conhecimentos mais necessários para apoiar esse desenvolvimento crítico. Então, acho que a Nina já já respondeu. A gente tem vai, várias perguntas aqui, eu vou fazer uma introdução e depois eu vou pegar uma delas, porque acho que uma das, assim, eu, eu peguei vários insights, assim, a partir da tua fala, porque eu sou pesquisadora, né, então... Eu, e eu falo eu pesquisa de jornalismo de dados, desinformação, fontes, transparência, algumas, alguns tópicos assim. E aí, quando você falou assim de. Pois minha avó não sabe o que é fake news. E aí, eu lembrei de uma das coisas que eu faço nas, nas minhas falas, que acho que, enfim, se alguém já ouviu aqui, vai vai lembrar. Porque eu tenho crítica assim ao próprio termo, mas eu não tinha me dado conta de que algumas pessoas não sabem nem o que é o tal do termo, né? Porque qual é o problema de usar. Fake news, assim, esse termo, justamente porque ele é a tradução literal de notícia falsa, e políticos usam para minar a credibilidade da imprensa, usando isso, assim, para classificar tipos de conteúdo que não são falsos, né, mas tipos de conteúdos jornalísticos que com os quais eles não concordam, né. Então a gente tem uma grande problemática do termo, uh, mas eu não tinha parado para pensar na etapa anterior, né, porque para mim é um conceito super dado, né, e ah, não circula ali nas figurinhas de WhatsApp, então o pessoal está sabendo o que é fake news, mas de fato uma parcela da população pode simplesmente nunca ter ouvido falar, ter recebido um conteúdo duvidoso, né, de procedência duvidosa e não saber bem o que é aquilo. Então é, é super importante a gente discutir isso. E aí eu queria, já pegando aqui uma, uma pergunta da Beatriz, que tem a ver com site de rede social, e você falou agora né, que o jornalismo acaba refém, assim, de alguma forma, das, das, das plataformas, você falou muito bem que as plataformas, aos poucos, elas estão dizendo para que elas vieram, assim, não, não tem mais simplesmente esse papel de isenção e de mediação, porque, não não claro, não existe nenhuma neutralidade, e o próprio jornalismo acaba condicionado pelo tipo de conteúdo que circula, é uma chamada que vai fazer a pessoa clicar, é aquele negócio rápido, né? É, ah, vejam aqui dez coisas para isso e para aquilo. Então, acho que sim, o jornalismo precisa refletir sobre o que ele tá fazendo assim, com essas plataformas, né? Porque parece que tem que estar tá lá. Se tá todo mundo, né? entre aspas, no Instagram, no Twitter, no Facebook, então os veículos acabam indo para esses lugares. Só que tem um papel de circulação de conteúdo que esse site de rede social, essas plataformas também precisam admitir que tem algum tipo de influência, né? Não é simplesmente uh, um lugar para distribuição. Existe um tipo de conteúdo criado para ali, né? Com as condicionantes meio que jogando o jogando o papel do site de rede social, né? E aí já tem uma pergunta da Beatriz nessa linha que acho que dá para emendar aqui, que é como fugir dessa dominação do norte global sobre as plataformas de redes sociais, conteúdos e serviços. Ela disse que se sente um pouco refém e que iniciativas mais alternativas têm dificuldade de ganhar escala e acabam, né, muitas vezes, não prosperando? Sim, eu acho uma ótima pergunta, porque a gente vem de uma construção de sociedade que é muito é, colonizada, né? então a gente vai remeter sim, à história do Brasil, da colonização que a gente sofreu, de entender sempre que o que está fora é melhor do que o que está no Brasil. A gente a gente tem que entender que as nossas influências e a, e a nossa cultura ela tem um, um, um, um... Ai, meu Deus, uma contribuição muito importante dos indígenas. E aí dizer que tecnologia não tem nada a ver... Sabe, às vezes eu vejo umas notícias do tipo os índios aprenderam a programar. É, índios... Não, gente, vamos inverter isso. Tecnologia como artefato para a gente chegar nesse processo que a gente chegou hoje foi muita contribuição dos indígenas nos, nos estudos que foram feitos de, de, tanto de ambiente quanto de universo, tanto que eles continuam contribuindo para a nossa cultura até hoje. A, a, as influências do continente africano que a gente esquece, que, que, que contribuem e contribuíram muito para o, que a gente, o mínimo que a gente entende hoje das ciências exatas, por exemplo. Então, todas essas, essas falas, né, esses exemplos que eu trouxe aqui, eles são invisibilizados por uma mídia que está acostumada a trazer, né, não só a mídia, mas a pesquisa também, a academia, a trazer exemplos e referências de pessoas, é, em sua maioria de pessoas brancas ou de pessoas europeias. E aí a gente fica sempre refém a esse ciclo né, europeu, americano, de que esses são os principais criadores e dominadores da tecnologia. Quando, na verdade, a tecnologia passou por um processo de invisibilizar né? Não só da tecnologia, a tecnologia, a área da ciência, da computação em si, da matemática, passando o processo de invisibilizar conteúdos e referências é, indígenas e, e africanas para o processo que a gente se encontra hoje. Então, é, falar sobre isso remete a você também fugir um pouco das referências que você tem hoje. Quais, é, quantas referências negras você tem na sua área de atuação? Né? Quantos, quantos livros de pessoas negras você leu na sua área de atuação? E quantas referências negras você teve acesso quando você estava estudando ou, ou durante o seu estudo? Quantas referências de pessoas negras você tem ao seu lado trabalhando? Então, assim isso tudo interfere, sim, como que a gente vai se entender. Não é uma dominação só do norte global. Né? É uma dominação que a gente também não, não foge dessa dominação, porque muitas vezes é confortável para a gente, ou às vezes a gente não sabe o caminho. Então, quando eu comecei a pensar o, o, o podcast Oguni para falar de ciência do Continente Africano, é porque eu comecei a pensar o seguinte: eu pensei, gente, a minha vida toda eu fiquei sem saber desses cientistas, né? Porque meus professores simplesmente não falavam. E eu como uma pessoa negra, eu comecei a me sentir incomodada, porque eu falei assim, não é possível que não tenham pessoas negras na área que eu atuo. E aí eu comecei a entender, não, peraí, tem, só que eu preciso buscar essas informações. Então é um processo que às vezes é doloroso. Que a gente passa de entender que muito do que a gente estuda e, e lê e, e, e vive hoje teve um, um no meio desse processo, teve uma invisibilidade que ocorreu, e essa invisibilidade vai é, contribuir para que a gente sempre esteja nesse, nesse lugar da dominação, né? E, e, e a gente não questionar sobre isso. Né? A gente não, não questionar esses serviços E não questionar essas plataformas e tudo mais Faz com que essa dominação continue também né? é Porque o, o... essas pessoas né? esses, esses grandes dominadores, entre aspas Dessas, dessas das tecnologias e dessas inovações E dessas criações Eles sabem muito bem o que foi invisibilizado E o que não foi invisibilizado e para eles estar tá confortável o, o momento que nós estamos, eles estão criando isso. Eles podem mexer, eles podem dizer não, eles podem dizer sim. Eles têm a tomada decisão. E aí, quando o pensamento computacional chega e diz o processo, e como que a gente pode questionar esse processo, é, é meio que uma, uma forma de você questionar essas pessoas do. Peraí o iFood ou qualquer outro outro aplicativo desses serviços de entrega, peraí, aí, para a cultura brasileira, será que está funcionando da forma que está? O que, o que pode acontecer nessas tecnologias? E eu estou dando só um exemplo, tem vários outros exemplos que eu posso trazer aqui de, de formatos de aplicativos e redes sociais que foram copiadas para o Brasil para a cultura brasileira que não acaba não se aplicando de forma igualitária e acaba contribuindo para a desigualdade. Então... É, esse pensamento a gente precisa exercitar e a gente precisa também fazer a nossa parte de fugir um pouco do que já não é já não, não, não é confortável então se assim, eu falo muito para os meus amigos é, da área da computação que são brancos né eu vou falar às vezes um cientista eu vou falar do Shake o livro dele é o mais próximo que está aqui de mim agora eu vou falar do Shake Antadio para quem não conhece está aqui ó esse livro está até barato na, na Amazon. O Sheik Antadiofi foi um dos maiores cientistas do século XX, né? senegalês. E ele simplesmente foi o cara que ele ficou contra a academia da época, que era muito mais é, complicado e complexo de você lidar, porque ele estava afirmando que, a origem da, na origem da civilização, nos países que, que se originou a, a civilização humana, Etiópia, Egito a população era negra, e as pessoas da época, os cientistas da época, a academia da época, os tecnologistas da época, eles estavam afirmando que não eram, e ele estava afirmando que era. Ele foi um antropólogo, foi físico, ele foi um cientista quase, assim, completo senegalês que estava criando recursos para que pessoas como eu, por exemplo, hoje, no século XXI, tivessem esse acesso e conseguissem estar tá falando isso aqui com vocês. Mas eu não descobri isso, infelizmente, na escola eu não, E eu não descobri isso na graduação Eu, eu não descobri isso porque alguém me falou eu, eu, me descobri, eu descobri isso por causa de um cômodo que eu senti De que eu estou numa área onde só falavam de homens brancos Onde só falava de Bill Gates Onde só falava de, de Steve Jobs Eu falei assim, mano, não é possível que as referências da tecnologia são essas Ah, porque estava na garagem e criei não sei o quê Só que respeita respeito a história deles Eu acho que contribuiu positivamente e negativamente também Só que assim... Não, é uma história que me contempla Porque não é a realidade que eu vivo Então, é, passa tanta coisa Para responder sobre essa dominação Que não é só uma dominação tecnológica Que a gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso Mas sair dessa zona também De conforto que às vezes a gente se coloca Por estar confortável E tá bom, ah, as diferenças que eu tenho São todas as diferenças de, de mulheres brancas E eu fico assim, cara Você se é confortável com isso, me sinto? Então fica assim, então eu vou falar o que para você Vou simplesmente dizer para você que assim é, você vai continuar contribuindo para que essa dominação continue. Porque se você não consegue pensar referências indígenas e de pessoas negras, eu não sei muito o que dizer para vocês. E isso passa não só para indígenas e, e pessoas pretas, mas pessoas com deficiência. Quanto mais criadores de conteúdos com deficiência começaram a se posicionar nos ambientes digitais, mais a gente conseguiu ver interferências e mudanças de tecnologias e ferramentas sendo criadas, sendo sendo pensadas ah. para pessoas com deficiência. Então, eu acho que é importante a gente ah. entender que esse momento da zona de conforto e do alto question... do alta auto... do reflexão e do questionamento coletivo, por mais que as mudanças sejam a longo prazo, vai gerar mudanças. Só que essa dominação tecnológica não é uma dominação tecnológica somente. É do norte global E também não é uma, uma uma dominação Que vem só Questão tecnológica É uma dominação que passa pela colonização E a cultura E aí a gente começa a ver as interferências ao longo do tempo Globalmente falando Mas eu só falei muito aqui do Brasil E a gente consegue entender por que, que a gente está chegando Chegamos no momento que nós chegamos hoje De ter Elon Musk enfim, Cabeças de homens brancos Sendo colocados como os grandes pensadores Da tecnologia mesmo que o que eles estejam pensando não esteja acessível o suficiente e que também não gere somente impacto positivo, como eles acham. Mas obrigada pela pergunta, Beatriz, eu acho. Uma boa oportunidade até de, de falar sobre o e é, Exato, e acho que esse momento também que a gente tem aqui, essa, essa conversa, a interação do pessoal, acho que tudo isso, assim, Toda, toda a tua bagagem, assim tudo que tu traz, dos teus estudos, das tuas percepções, acho que tudo isso contribui para a gente uh, pensar também, assim, de fato me gera desconforto, me gera um lugar de reflexão, então acho que esse é um papel assim super importante também dessa conversa, né, eu acho que esse é, um, é justamente um dos propósitos e se esse propósito foi atingido, eu acho que já é meio caminho, né, porque a gente tem aqui que é 53 pessoas, né, e aí essas pessoas vão sair daqui transformadas com certeza, assim como eu, e vão pensar sobre isso, e aí essas pessoas vão transformar outras 50 e assim e assim a gente vai indo, né? e vai e vai construindo também esse lugar de rede. Bom, a gente tem várias perguntas aqui ainda, Nina, vou te fazer mais uma da Andrea, o que é bem interessante, por sinal, como criar uma política pública pautada pela cultura do pensamento computacional, e como levar esse debate para o mundo corporativo? Faço uma ótima pergunta, Andreia. É... Essa, essa, essa criação, antes da gente pensar essa criação, tem que pensar também é, quais são os objetivos com o pensamento computacional. Eu, da minha experiência, consigo pensar objetivos muito relacionados à educação, por exemplo. E aí, uma política pública educacional que envolva pensamento computacional ela é uma política pública que a gente precisa entender primeiro para que lugar ela vai, né? Se vai ser escolas no, no geral, qual estado? Se vai ser escolas vão ser escolas públicas e particulares, etc. Entendendo esse momento, esse, esses, né, esses detalhes, começa a, a entrar um, as, as dificuldades no Brasil de você direcionar materiais a isso. A gente tem uma problemática da formação dos professores, então como que vai ser isso? Vai, vai se resolver com workshops para os professores sobre isso? Eu não sei, não tenho essa resposta porque eu nunca testei isso. E, e pela experiência que eu tenho da gente é, complementar a formação dos professores com workshops, é uma experiência que às vezes fica muito focado no método e muito menos no processo. Então, a minha maior preocupação são os professores nessa, nesse exemplo que eu estou dando da educação, porque muitas vezes a criação de uma política pública para educação é com tecnologia, ou com pensamento computacional, direciona muito para a independência do aluno, dizendo como se o professor não fosse importante no processo. O professor é importante no processo. Então, como você pensa política pública na educação, se você não vai relacionar com o professor, com o ambiente escolar que ele está inserido? Agora, levando para um lado mais geral da política pública com pensamento computacional, além do investimento, de infraestrutura para isso, porque a infraestrutura aqui não é uma infraestrutura tecnológica, mas é uma infraestrutura onde as pessoas consigam ter acesso a ferramentas. E acho agora que agora está um pouco longe de mim, mas muitas das oficinas que eu dei eram oficinas que eu usava papel e caneta do pensamento computacional. E esse essa questão do pensamento computacional com papel e caneta Ajuda muito a gente a entender o processo Eu estou treinando o raciocínio Eu não quero treinar as pessoas a digitar mais rápido A entender o, o mundo digital Elas precisam, A gente precisa treinar o pensamento crítico sobre isso Então, as políticas públicas relacionadas com o pensamento computacional passa por esse desenvolvimento do pensamento crítico E para você oferecer isso para as pessoas Precisa ter essa infraestrutura na educação Ou a infraestrutura na área que for né, é, dada a a, a inserção porque, senão, vai ficar mais uma inserção da área tecnológica, porque as pessoas acabam reduzindo tudo à tecnologia para ter o chamariz de financiamento, para ter o chamariz de investimento. E isso também prejudica como vai ser abordado essa, essa, essa criação. E falando do ambiente corporativo, eu, eu, eu vejo muito mais. É... Esse debate do corporativo é um debate que, enfim, a gente está falando de um corporativo que está muito preocupado com o capital do capital financeiro, mas também o capital qualitativo da coisa. né Tem muitas empresas que estão preocupadas em unir esses dois, só que para você liberar o capital qualitativo, você precisa liberar o capital é, financeiro. E quando você fala do capital financeiro, infelizmente, né nesse, nesse no debate do mundo corporativo já está acontecendo esse debate, mas um, há um percaço, há um problema, um obstáculo, na verdade De você conseguir virar essa página Eu vejo empresas e institutos que conseguem fazer isso Porque eles têm esse objetivo de tipo assim Cara, é um objetivo educacional com ensino médio que A gente quer inserir eles nas universidades A gente quer inserir eles no mundo da tecnologia Só que é difícil você fazer essa virada de chave desse debate Se você não consegue entender a importância De que de muitas vezes você vai ter um investimento muito maior do que o retorno que esse investimento ou qualquer outro investimento com uma tecnologia digital mais avançada daria para você Então são muitas concessões, con consentimentos, é, concessões que tem que ser feitas para você pensar a política pública com pensamento computacional Porque em si isso é barato Mas é um, é um barato de um processo que é um pouco mais longo do que outras tecnologias digitais que dão resultados rápidos, mas menos efetivos na sociedade o pensamento computacional daria um, um, dar um, um, dar um resultado efetivo na sociedade a longo prazo, mas esse retorno do financeiro, que é muito importante, sim, durante esse processo, é um retorno que pode não agradar muitas empresas ou, ou institutos que estejam financiando isso. Então, depende muito do ambiente, de como que você é, coloca isso. E justamente porque eu entendo, e aí é uma percepção da pesquisa que eu faço, que o pensamento computacional ele é algo muito transversal você pode relacionar ele com muitas áreas. E talvez esse seja o um chamariz para as pessoas perceberem a importância desse debate em ambientes que ainda não estão sendo debatidos isso. Mas é, é, é complicadíssimo você falar de uma exceção, de um, de um de um conceito que não gera resultados rápidos e de um conceito que faz a gente criticar as tecnologias digitais que todo mundo quer usar e todo mundo quer aprender também. Exatamente. Uh, tem uma pergunta aqui da Marina. Olha só, o que a gente pode fazer quando o computador, como, quando temos computador com baixa capacidade de processamento? Vamos ver se a Nina consegue uma boa dica aí para a gente. O computador estava caro e com a alta do dólar piorou. Como estudar com o PC que abra galha? Ótima pergunta, Marina. Isso passa para o pensamento computacional também. Cara. É, eu, eu recebo muito essas perguntas assim de hardware, etc. E eu super entendo, está muito caro, sim, e também está muito inacessível, né? Os computadores e os notebooks que estão sendo é, direcionados aí para gente que estão gente compartilhar, comprar, etc. E uma das coisas que eu fiz muito na quando na adolescência, eu usava meu, eu tinha objetivos no uso do meu computador. Entendendo os computadores mais baratos, eu não ia conseguir programar neles com o mesmo poder computacional que eu queria né? e que os meus amigos tinham e etc. Então, eu fiz por muito tempo, eu fazia muita coisa com papel. Né? Eu entendendo todo o processo, eu entendendo toda a problemática com papel, não programar no papel, mas entendendo toda a problemática do papel para eu entender quais os softwares gratuitos primeiros, open, que que eu conseguiria usar para realizar cada etapa. Por muito, muito, muito, muito tempo mesmo, eu não usei os softwares que a galera deve, é acostumada a usar, pelo poder de processamento que ele dependia, o meu computador dependia deles. Então, eu fui achando muitas... Tive que ir achando formas na, na, na internet de pesquisa mesmo de coisas que eu poderia fazer online, por exemplo. Então, tem muitos aplicativos, muitos softwares online Que adianta muito alguns, alguns processamentos que você precisa fazer é, Agora eu não estou lembrando de cabeça Mas eu lembro que eu, não, eu demorei muito a usar o Visual Studio, por exemplo Porque eu acho ele muito pesado Ele é muito pesado em computadores Então, eu usava um, um plugin Que eu não sei se existe mais isso hoje Mas usava um plugin na internet online Que permitia que eu digitasse código e aí, quando eu conseguia ir visualizando se estava correto ou não, se eu estava correto ou não, correto ou não, beleza, fechei esse código, aí sim, eu abri o Visual Studio, que aí nada mais abriria no meu computador e executava para poder eu ver o processo inteiro. Então, assim, era, foi muito, é, muito difícil. Eu entendo essa problemática justamente agora que a gente está vivenciando isso de forma mais intensa, de a gente precisar ter o computador para trabalhar e fazer determinadas é, ações com ele e não conseguir por conta do do baixo poder de processamento. Mas tinha muita coisa que eu fazia fora do computador. Então, eu usava o computador muito direcionado. Tem uma outra coisa que está prejudicando, que é o tempo que a gente está passando com o computador ligado, né? E, e rodando coisas, e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Esse tempo que a gente está deixando ele ligado, prejudica muito e, e torna ele também um pouco mais lento. né? Se você não desligar... É você não desligar ele pelo menos uma vez na semana, você está juntando processos, que você só está juntando, juntando, juntando processos porque você não desliga, você só suspende. O ato de você, eu ia baixar meu computador agora, mas eu vou fazer senão, né, termina aquela. Mas o ato de você baixar o seu computador sem desligar, isso você está juntando processos que o seu computador... Não tá parando, ele só tá juntando processos Aí chega um momento que ele vai ficar muito lento Por conta de vários processos que ele tem que executar Com um botão que você Que você clica Então, desligar o computador Pelo menos uma vez na semana, gente É super recomendável assim. Aprendi isso numa, Na prática Quando ficou no momento Que meu computador não tava eu conseguindo é, é, sabe Usar o mouse assim Nada... nada Nada mexia, eu falei assim, não, eu vou ter que desligar o computador Então desligar o computador realmente A tirinha de que todos os problemas são resolvidos com reiniciar o computador É real, por mais que a gente zoe e brinque É uma coisa que realmente faz diferença Quando você desliga o processo todo e começa tudo de novo Mas para mim a maior dica é realmente tentar, é, tentar fazer Adiantar coisas, raciocínio e processo fora do computador porque, às vezes, até o ato de vocês digitar e escrever coisas, a gente está fazendo tudo no Docs, porque está facilitando. Mas até esse ato, às vezes, prende a gente a deixar tudo ali no digital e a gente perde esse hábito de, de, de direcionar o digital só para aquilo que é digital mesmo. Então, tem muita coisa, muita coisa a se fazer. A definição de pensamento computacional, Milene, ele é uma metodologia que... Uma metodologia que você pode usar ferramentas computacionais, ferramentas mentais, para você conseguir realizar atividades ou, ou resolver problemas de forma mais padronizada e, de forma às vezes, de forma até mais rápida. que Você possa reaproveitar esse, esse padrão e essa resolução. Não necessariamente usando uma tecnologia digital. Isso é o principal. Você pode resolver esses problemas e, e realizar essas atividades sem necessariamente você utilizar um computador, celular e etc., Legal, já pegou uma das, das perguntas aqui você já ótimo, é isso aí, ótimo. Uh, Nina, a gente tem várias perguntas aqui te pedindo referências, dicas de livros e tal, e eu acho que essa a gente vai deixar por último. Tem que a gente está se aproximando do horário final, né, são, são 15h24 agora e 15h30 termina. Mas assim, eu vou te fazer a pergunta do Edson primeiro e acho que a gente deixa as referências para o final. Tá. O Edson te pergunta assim, Nina, já ouvi muita gente falando em confundir os algoritmos para não recebermos sempre as mesmas coisas e talvez sair da bolha. Isso é real? O que você acha? Tem alguma dica para confundir os algoritmos? Gente, tem várias, várias questões nessa pergunta, Edson. É, os algoritmos de onde? né? Algoritmos de mídias sociais ou de... Algoritmos que dependem muito da nossa interação para funcionar, como Netflix, etc., a gente consegue, sim, fazer um, um... As es... que as escolhas deles tenham a ver com o que, com o que eu estou escolhendo ali, né? Sim, sistema de recomendação. Mas não só isso que... que vai fazer a confusão dos algoritmos, porque ele não depende só da nossa interação. Ele depende da interação, mas quantas horas eu passei assistindo qualquer outro conteúdo. São várias variáveis, né? E essas variáveis, esses algoritmos, eles não são algoritmos... É... Como é que eu posso dizer? Algoritmos é, fixados Eles estão sempre mudando seus referenciais Às vezes é um texto, às vezes é uma imagem Às vezes é um vídeo que vai referenciar E que vai ajudar o algoritmo a entender O que ele vai direcionar para você Então, cabe muitas respostas dentro dessa pergunta Que talvez nem dê tempo de eu terminar de responder aqui Porque se criou essa, essa noção de que confundir o algoritmo É eu fazer escolhas diferentes Aí eu vou sair da minha bolha vai muito além disso, porque os referenciais desses algoritmos não são fixos e a partir do momento que não é fixo que o algoritmo ele não é fixo, que ele não funciona sempre da mesma forma dificulta de você achar que você vai estar confundindo o algoritmo é, fazendo somente escolhas diferentes em determinados momentos e uma dica que, que eu dou além de você, é, é interessante fazer escolhas diferentes em determinado momento mas é você também entender que tipo de informação você está dando para esses algoritmos não existe confusão maior do que você, sabe, do que você é, ter o controle Do que você vai fornecer ou não Então, se no Facebook não é obrigatório você dizer que é solteiro Você dizer que é onde você trabalha Enfim, não é obrigatório você colocar essas informações Por que, que a gente coloca lá? Entende? As mídias sociais elas criam uma noção da gente De que tem, tem que ter todas as nossas informações lá Porque só assim as pessoas vão nos conhecer E aí, sei lá, se a pessoa quiser me conhecer, cara... Vamos marcar alguma coisa e conversar fora da rede social porque que a rede social tem que ser o lugar E está sendo o lugar onde, a gente, onde as pessoas precisam conhecer tudo da gente A gente precisa colocar todas as informações lá Então também passa por isso As informações que eu coloco e que eu disponibilizo Que não são obrigatórias, mas que eu me sinto obrigado a, a colocar elas lá Isso também é uma forma de confundir Como que você não simplesmente não coloca e não se deixa de dominar por essa, por essa imposição da, da, da sociedade digital Mas somente essa questão Essas dicas que normalmente a galera dá De confusão, de, de algoritmo Não é tão funcional Quanto deveria ser Porque depende muito de, de questões é, Científicas e, e pesquisas Muito intensas né? E que você tem que realizar testes Que são testes bem pensados e bem detalhados Se eu quero entender O, o do algoritmo do Instagram que ele está priorizando pessoas negras eu, é, não é somente eu postar pessoas brancas em, em momentos na tele que vai fazer eu entender que, caraca, é um algoritmo racista. Ele é racista porque ele está sendo pensado e criado por pessoas que não têm, talvez, uma consciência racial. Talvez não, que não tenha consciência racial. Então, assim, ele é, vai ser racista dentro da sociedade que a gente está. Só que eu não posso usar esse teste somente como prova, porque... A interação numa rede social como o Instagram depende de muita coisa. Não é só like, não é só comentário. Quais são esses referenciais? Nem todos os referenciais a gente tem acesso, porque são algoritmos privados. Então, referenciais, né, essas variáveis que vão é, direcionar tomar as tomadas de decisões do algoritmo, gente, elas não são abertas. Quando elas não são abertas, fica difícil saber o que a gente está, de fato... De confundindo ou não o algoritmo é uma pergunta interessante, mas não tem uma resposta pronta e, e eu não concordo muito com as respostas prontas é, de dicas que fazem vídeos e etc sobre isso, mas o que eu deixo aqui são esses dois lados que eu trouxe das informações e um livro bom para vocês entenderem sobre isso né, aqui compartilhando com vocês bibliografia ou pessoas que vocês podem seguir é, e o que vocês podem ler, ver etc sobre isso Além do livro do Sheik que eu compartilhei, tem um livro que eu sempre falo, que é o Algoritmos para Viver. Ele tá aqui, eu vou mostrar, capa. Tá? Estou atrapalhando a gravação, né? Desculpa, galera. Mas tá aqui, ó. Algoritmos para Viver, esse livro eu sempre indico para quem está iniciando o pensamento computacional, para quem está iniciando no universo da computação, que é um livro de um psicólogo e um cientista da computação, onde ele... eles... Mostram o conceito da computação dentro do dia a dia. Como que eu uso um algoritmo para decidir a casa que eu vou viver. É até divertido e engraçado fazer determ determinadas coisas, onde eles não dizem os, os conceitos computacionais diretos, mas eles nos fazem entender esses conceitos, por, né, que é o que é importante. É, eu diria também que tem pessoas-chave assim, para vocês seguirem, ou procurarem saber nas redes... Que, são, que vão trazer essa noção também de, de facilitar a linguagem acessível, tornar acessível, que é a Gabi de Queiroz, que você já conhece, o trabalho da Gabi é. Obrigada, Thaís, aí pelo compartilhamento do link do livro. O trabalho da Gabi é sensacional na área de ciência de dados, tem o Janderson Toff, eu... Só que eu sempre sempre confundo sobre o nome do meu próprio amigo. Desculpa, Janderson. Mas tem o Janderson, que é centro de dados também. Ele tem um blog aonde ele compartilha até processos de, de análises que ele já fez de forma bem explicadinha. Então, para quem está iniciando nessa área, também é muito legal. E para quem já tem conhecimento na área, também é muito legal. É, eu, em relação à segurança, que eu falei aqui também, do processo mais computacional, tem o Cybernet que é essa organização que que trabalha com, com, com, com conteúdos relacionados à segurança digital. Né? O code.org é um bom site para você iniciar por meio de joguinhos sobre introdução à programação, introdução ao pensamento computacional. É, não tem cursos de introdução ao pensamento computacional. Tem o meu curso, mas eu, dei, eu fiz ele em, em agosto e eu devo fazer ele novamente agora, final de novembro, início de dezembro, depois das eleições, na real. Então tem esse curso que eu faço gratuito também. Não, tem, tem esse curso de introdução ao pensamento computacional e tem um grupo Pensamento Computacional Brasil, que também tem um site de conteúdos gratuitos sobre o pensamento computacional é, na língua portuguesa. Bom, acho que... Acho que para começar tá É, legal, não, né? <risos> foi, né? Foi, <risos> Para começar, acho que tá ótimo, tá ótimo. Pois então, chegamos às 15h30. O pessoal está agradecendo, a gente, eu coloquei ali o, o teu endereço do Twitter, coloquei da Gabriela também. Eu acho que acessando ali o perfil da Nina, já, já se consegue ver bastante gente bacana para seguir também, né? E as suas dicas, enfim... Então assim, eu vou te passar a palavra final e desde já te agradeço muito. Acho que foi uma baita aula, assim, uma grande aula para todo mundo. Acho que suscitou assim reflexões as mais diversas e objetivo mais do que atingido. Assim, a gente saiu sabendo de de pensamento computacional, mas de todos esses outros aspectos que a gente conversou também, né? Então acho que foi uma aula super super válida. E aí eu vou te passar a palavra, então. Eu agradeço, Nina, pela tua presença, pela tua interação com o pessoal. Acho que todo mundo curtiu muito. E o pessoal está escrevendo coisas maravilhosas ali no chat. Depois pode dar uma olhadinha. E, enfim, a palavra está contigo e depois eu faço o encerramento. Mas já te agradecendo muito. Beleza, Maria. Super obrigada. Obrigada à galera da Open, do CODA. É sempre um prazer estar aí colaborando de alguma forma com vocês. Obrigada pelo carinho de sempre também, Adriano. E, e eu só queria agradecer mesmo, acho que cada espaço de troca sobre pensamento computacional, essas oportunidades que a gente tem de conversar, esses momentos da gente questionar juntos, é, não só o tema como tudo que, que, que é, é associado a ele é super importante, então sempre sempre fico muito feliz, né? Sempre são pessoas diferentes interagindo e a gente vai trocando e vão vindo perguntas é, excelentes assim que forçam a gente a, a entrar no debate e espero que vocês tenham gostado, desejo, desejo aí que vocês tenham uma boa, um bom final de semana, bom resto de dia, continuem se cuidando, usem máscara, álcool gel, tudo, tudo que a gente já sabe, cuidem da família de vocês, e acima de tudo, é, não, não acima da saúde, é claro, mas é, entendam que a tecnologia e todas as transformações que a gente tem vivido hoje do, do, da, digitais, elas não podem... É, ser colocadas como isoladas. A gente precisa associar elas ao nosso contexto, ao nosso dia a dia, à nossa cultura, para poder a gente conseguir questionar. né? Mais do que criar e mais do que do que, do que que a gente utilizar, a gente precisa questionar o que está sendo oferecido para gente. Porque aí só assim a gente vai conseguir é, deixar mais acessível, igualitário e tudo que a gente imagina nos nossos no nossos sonhos, né? que a tecnologia pode trazer de forma positiva positivamente para a gente. Então, super obrigada, galera, e até a próxima. Então é isso, gente. Obrigada, Nina. Obrigada, pessoal. Também imagino que vocês tenham aproveitado muito a semana de workshops, keynote, e várias atividades no Coda. A gente já está super na reta final, né? Hoje à noite a gente vai ter às 19 mais um painel sobre os desafios na Amazônia. Vai estar tá bem interessante. daí uma olhadinha lá na programação também. E amanhã a gente tem atividades, tem Lightning Talks e também o nosso Prêmio de Jornalismo de Dados. Então, agradeço muito pela presença, participação de todas, de todos, acho que foi super bacana, várias interações, isso nos deixa muito felizes, assim, porque é super gratificante ver que o pessoal está atento, está refletindo também, está participando das discussões, né, acho que você imagina para a Nina, que estava aí uh, fazendo a sua, a sua fala, né? a sua palestra, isso é super importante. Eu, como como mediadora, também agradeço muito pelas perguntas e pela participação de todo mundo. Então é isso, gente, peço mais uma vez também para vocês, quando a gente encerrar aqui o workshop, vocês avaliarem essa oficina, é super importante para a gente, e em até 72 horas o vídeo dessa oficina vai estar disponível no site do Coda, e é isso, obrigada e até a próxima!